Salve, salve galera, estamos aí com mais um programa da Londres Sports. Hoje é um programa com uma cara diferente. Hoje a gente traz ao nosso programa, nada mais, nada menos, que a escola de futsal Arena, do nosso grande amigo Mike e do professor Renan, que fugiu o nome aqui, o Renan é parceiro nosso também, que a gente já fez a parte de arbitragem dele, e a meninada do Sub-10, que foi campeão paranaense... Da NFP. E tem novidades por aí, né, Renan? Começa falando pra gente, se apresentando, apresentando os garotos, e depois o Michael já fala na sequência. Tudo bem, Diego, tudo bem? Ah, tem novidades, né? Os meninos estão aí, que foram campeões aí da NFP, campeão estadual pela NFP, categoria sub-10, né, e os guerreiros aí, há tanto tempo conosco. E as novidades, né, cara, é que os campeonatos não param. Aí daqui a pouco está viajando para Curitiba, para a final do, do, do estadual também da, da federação. Depois está viajando para Florianópolis, para a final da Copa do Brasil. E, e, e campeonatos que, que vêm por aí, né. Ô, Maicon, fala para gente um pouco, um pouco aí da... Da, da estrutura, e se apresenta para o pessoal aí, porque você já é figurinha carimbada, né, Maicon? Então, o pessoal já conhece, mas vamos reforçar um pouquinho, porque hoje o programa é nada mais, nada menos que exclusivo para a academia. Então, hoje é dia da gente se soltar, é só a gente que vai estar tá aqui, da Arena, desculpa, a Academia, o Renato que falou comigo, que esteve aqui a semana passada. Desculpa, então, a, a, a Arena, Maicon, fala para a gente aí, fazendo um favor, um pouco da, da história, um pouco de você, e se apresenta, fazendo favor. Vamos lá, Diego. É, boa tarde, primeiro, a todos aí que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Crescemos o convite, oportunidade, porque nós que lidamos com a base, com a molecada, um espaço como esse é uma oportunidade muito grande da gente falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Do que a gente tem feito aí. E a nossa escola ela foi fundada em 2011, em fevereiro de 2011. E é até o ano de nascimento dessa garotada aqui. Até brinco, pô, a gente está começando a encontrar na rua, sabe, Diego? assim Os meninos que começaram lá atrás já são pai né? Trabalhamos com geração 9, 5, 9, 6, e hoje nós estamos trabalhando com os meninos aí mais novos, e para nós é muito gratificante olhar para esses 10 anos e ver a história que a gente conseguiu construir, graças a Deus. Hoje o Renan do meu lado, desde 2017, professor que é um... Pô, é, hoje né eu, eu classifico ele como top 3 do Paraná, muito bom treinador, os pais sempre parceiros da gente, eu acho que isso que é a grande história. né? Títulos, nós temos alguns, isso é importante, mas o mais importante mesmo, além de dar oportunidade para esses meninos, estar tá viajando, conhecendo novos lugares, novas culturas, fazendo amizade, eu acho que isso é o que fica, né? você olhar para trás durante esses 10 anos e ver tantas gerações que passaram na nossa mão né? e todos assim puderam desfrutar de muitos, muitas experiências assim com a gente. Ô, ô, Michael eu falo que é, os títulos eles são consequências de um trabalho bem feito. Quando você tem um trabalho bem feito, igual você, principalmente que é o, o, o fundador de, de tudo isso, é, quando você coloca à frente o seu caráter, a sua responsabilidade e todo o seu conhecimento, por isso que você agrega à sua escola é, é, é, tantos títulos e tantas conquistas, tanto pessoais como até profissionais. Então, é, é, é isso que a gente fala para todo mundo. Não adianta só pensar em título, título a todo custo. O título ele vem na consequência do trabalho, não é verdade, o, o Michael e, e professor? É, eu acho que o título ele vem coroar né? todo um trabalho. É, graças a Deus, até eu tenho uma história bem peculiar. é assim. nosso primeiro jogo oficial da escola, lá em 2011, a gente tinha três semanas de trabalho, eu me filiei à liga de Londrina, coloquei uma, uma equipe na primeira divisão, sub-11, na verdade tinha só dois atletas sub-11, era sub-9, tudo misturado, que é o que eu tinha na mão. Comecei lá na Tietê, lá atrás, e bem, bem assim, sem pretensão nenhuma. Vamos, vamos competir, vamos trabalhar. E o primeiro jogo oficial a gente perde 10 a 0, um jogo na FML. Eu falei, poxa, minha esposa olhou para mim e falou assim Poxa, mas é isso mesmo? Os pais, né? Poxa, E assim, a gente teve que... né? No momento eu falei assim, ó, em 10 anos, falei para minha esposa Em 10 anos nós vamos ser campeão paranaense E esse ano a gente completou 10 anos E a gente teve quatro títulos paranaenses, Um título nacional, um título internacional na Itália Então eu vejo como que Deus também abençoou tanto o nosso trabalho E aquilo que você falou, acho que a seriedade do trabalho Eu sempre falo com os professores que trabalharam comigo Com o Renan agora, com os meninos a gente não está sendo visto só pelos pais dos nossos atletas. A gente está sendo visto pelos pais do adversário. Né? Tem toda uma instituição como a NFP, a, as Paraná, a Federação, que está observando a gente. Eu acho que o, maior, o melhor cartão de visita nosso é a nossa conduta no dia a dia. Né? E sem contar, oh, Michael, que é o quê? É, é, é, é igual a gente fala, não só os pais e não só as equipes da competição estão de olho como também as grandes equipes do futsal brasileiro e internacional. Porque hoje o que a gente vê são muitos que querem, mas não querem fazer o que vocês fizeram lá no começo. Agora eu vou para o Renan. Porque o Renan veio galgando com a, com a sua escolinha lá em Biporã, veio trabalhando e tudo, hoje está aí, ó. hoje ele está com você, à frente de uma equipe que é campeã paranaense e está indo para mais, mais objetivos, né, Renan? Sim, com certeza. É, é, como, é, eu estava eu sempre, eu, desde 2010, em Biporã, né, trabalhando no futsal lá, e o Marcos, a gente sempre conversava para trabalhar junto, ele sempre entrava em contato, vamos trabalhar, até que deu certo em 2017 para vir trabalhar na arena. E desde então, cara, é uma parceria nossa que de sucesso além de ele falou de título título com certeza é muito bom coroou o trabalho mas de formação de, de caráter de criança de, de um ambiente bom com certeza isso é o maior sucesso né dessa dessa garotada é para é coroar o título deles desse esse ano que estão junto conosco desde 2017. Praticamente eu entrei na escola em 2017, a primeira categoria, assim, das primeiras foi eles que a gente começou a treinar, e eu sempre bem dedicados, sempre esforçados, os pais também sempre comprando a ideia. E, e esse ano, vamos dizer assim, agora, nós somos coroados aí com, com o título estadual da NFP. É, é, Eu queria mandar um abraço aqui pro Kojak, que aquele cabeçudo era para estar aqui, eu vou falar desse jeito já. Era para era estar aqui junto conosco, mas ele... ele teve que... Ele teve que... que não deu para finalizar um trabalho, falei com ele agora há pouco, até cobrei falei você assim, vai no programa, né? Ele virou e falou assim, ó, não vai dar, a gente marca uma outra oportunidade para a gente estar tá falando lá a respeito da minha história também e, e, e falar dos, dos meninos. Então eu queria mandar um abraço com o que ele está conosco é, ao vivo também nos assistindo. Ô Maico, agora eu queria que você e o Renan... Né? Agora vamos deixar o Renan falar um pouquinho, né? Como diz o Mike, ele fica só atrás dos bastidores, só ali fazendo assim, ó. Vai aqui, dando caminho para poder seguir, né, Renan? E, e, e graças a Deus tá dando resultado, então vamos continuar assim. Renan, apresenta os seus meninos a gente, fazendo o um favor. Legal. Ó, eu, eu, temos primeiro aqui ó, o nosso pivô, o Tiaguinho, tá? Goleador. O nosso faz gol ali, o cheira gol, o nosso Jorginho. Tá sempre fazendo também. Tá na sequência o, o Arthur, nosso capita. Levanta o braço aí, Tu. É, menino dedicado, muito bom. O nosso amigo o Nicão, pô, sempre dedicado também, sempre nos ajudando. Nicão, o Nicão Bernard... é nome de craque, né? Pô, Mas, e, sequ... e, e, e o homem deu o título pro, é... pro Atlético no, no final de semana. Esse é o, o, o Nicão, o Nicolas, né? Na sequência, o Bernardo. Levanta o braço aí, Ber. nosso canhotinha de ouro aí de um chute potente. Tá na sequência, o nosso goleirão o Neto, tá, que foi escolhido aí o melhor goleiro do Paraná nessa fase, tá muito bom, seguro, trabalha bem com os pés também. O Miguel, nosso ligeirinho ali, tá sempre jogando bem com a, com a bola nos pés. Na sequência o Pedrão também, o outro seguro, foi escolhido destaque da final, seguro, trabalha bem com as duas pernas, chuta forte. E ainda faltou o nosso o, o Ronald, tá, que é um outro menino que, tra, que joga conosco. O Benício também, sempre sempre nos ajuda também, os dois meninos. Também tem o Pedrinho, que chegou, não, não fez parte do título, mas faz parte da nossa equipe, é um menino que chegou agora também. Muito bom, é um grupo muito bom, muito bom mesmo. Não, na, na verdade é não, ele faz parte do título, né porque se está no grupo, independente de, de, de ter jogado ou não, se entrou há uma semana, duas semanas, faz parte da história também. Com certeza. Na hora da foto, vai estar tá lá o time Sub-10 e ele está na foto, esse que é o que, que é o importante, eu falo que, é, é, Para se ganhar título, nem sempre você entra, nem sempre você joga, e às vezes o seu papel no banco de reserva, principalmente esses meninos que apoiam, e quando o grupo é fechado, que é igual o seu... é. é quando eles apoiam quem está lá dentro, a conversa muda completamente. Porque, às vezes, quem está lá de titular, o Maico sabe, o Renan, você também sabe, às vezes não é o dia do garoto, o garoto pegou a primeira bola, pisou, foi pisar nela, passou por baixo do pé, deu aquela desanimada, o molecada, vamos, vamos, vamos, vamos. Então, todo mundo ganha título, todo mundo faz parte do cenário. Agora eu vou falar com o capitão. Oh, esse é o Arthur. Capita, Ô, meu capitão, agora eu quero que você conta para gente como foi chegar até até levantar isso aqui ó até levantar essa coisinha que tá aqui daqui do lado que nós vamos levantá-lo depois aí nós, aí nós três vamos levantar porque as crianças não conseguem de tão pesada que é primeiramente boa tarde quero agradecer pela por ter convidado a gente e a nossa trajetória foi muito boa a gente estava treinando focado antes de fase final os dois primeiros jogos a gente não estava jogando o que a gente sabia jogar e depois a gente teve o incentivo do Maicon, do Enan, e conseguimos sair com a vitória no placar de 7 a 0, depois na semifinal de 8 a 0, e na final conseguimos fazer o que a gente fez nos outros dois jogos. É isso aí, eu falar bem também, hein? tá pronto, já pode ir embora. Já. O Maicon já assinou, já está já Ô Maicon, agora conta para gente, você que fica... É, eu sei que você também, além de ficar nos bastidores, você é sempre presente junto com o grupo. A gente sabe disso. Que você, mesmo é, é, é, estando aqui, trabalhando nos bastidores, na parte administrativa, correndo atrás, até para facilitar um pouco mais para os meninos e para o pro, pro, pro, pro professor, conta para gente... Desde o primeiro jogo dessa conquista, até você e o Renan... Começa você e depois vocês vão alternando. Você Renan, como foi chegar a essa glória do título de campeão paranaense na, da, da, da NFP de 2021? É, legal você tocar nesse ponto, porque nós é, sempre acreditamos assim, no nosso trabalho, até por experiências recentes, né? nós tivemos outros títulos estaduais, foi com o Sub-13 lá em 2015... Até o irmão do, do, do Tiago aqui, o Dodô, teve um operário de Ponta Grossa, infelizmente com a lesão, não está mais jogando. Teve carreata. É, e teve carreata. Passou na porta do meu <risos> prédio, rapaz. Aí, Eu fui para a <risos> janela, tirei Aí, foto. Pai, Eu tenho foto dessa conquista da carreata. Então, assim, a gente sempre teve dentro da escola equipes muito competitivas, só que o que eles apresentaram nessa fase, um diferencial, isso a gente tem que repartir com os pais, acho que a gente tem que reconhecer a importância deles, porque o nosso ambiente é muito bom, um ambiente sem vaidade, um ambiente que soma, sabe? Então, o um menino que começa jogando, o um menino que não está jogando, então, os pais é, é, abraçaram a causa de verdade, então, isso faz toda a diferença, o extra-quadra. Dentro de quadra, a gente começa o primeiro jogo contra o quadra 7, Curitiba, é, ganhamos de 2 a 1, jogo apertado, e aquilo, né? Estreia, parece que o time ainda não... A gente sai com aquela sensação. Ganhamos, tá bom? Valeu pelos três pontos, mas a gente podia mais. Aqui olá. lá? Foi em Maringá, né? Porque daí concentra tudo na fase final, foi em Maringá o clube olímpico sediou lá, na, na, na, na, no clube deles lá, enfim. E esse é o quadro 7, né, Maico? a gente já tinha enfrentado ele algumas vezes, e a gente sabe, cada jogo é uma história, a gente sempre passa isso para eles, e, e por ter jogado já outras oportunidades contra essa equipe, a gente venceu as outras, as outras oportunidades, foram duas vezes dentro do estadual também, e a gente sabia que, que o jogo seria difícil, né, e foi difícil. E aí é legal é, salientar assim, Diego, é, tem as escolas, não a escola em si, mas as escolas das cidades. Então, disputar um campeonato como paranaense é, nos dá esse privilégio de aprender a jogar contra as escolas. Então, as escolas de Cascavel têm um, um, um modelo de jogo é, muito claro. Aí você pega as equipes de Maringá, as equipes de, a escola de Curitiba. Então, assim é, isso é muito importante. Então, a gente faz um primeiro jogo duro, né? a gente consegue os três pontos. No segundo jogo, a gente perde pro clube comercial de Cascavel de 2 a 0, eles acham um gol no começo, isso dificulta bastante para a gente, eles têm um time, até o filho do Isamo joga lá, é, é, é o pivô deles, muito forte fisicamente, o um menino, muito rápido, e aí a gente encontra uma dificuldade no segundo jogo, e aí, por, por questões assim, do destino mesmo, da competição, a gente enfrenta eles na final e o jogo é totalmente diferente, mas deixa o Renan falar um pouco mais da DAF em diante. É, não, igual a falando, no segundo jogo a gente encontrou bastante dificuldade com a equipe do comercial. É, uma marcação forte deles, uma marcação, um retorno defensivo muito bom. É, e a gente sai derrotado, né? 2x0 nesse jogo. Depois, na sequência, contra a DAF, a gente já encaixa bem o nosso jogo, a gente já começa a imprimir o nosso ritmo de jogo, que é um ritmo forte. A gente sempre costuma falar para os meninos, cara, entrem forte, Entrem focado, ligado, concentrado, que dificilmente as coisas vão. Dá errado, tá? Se der errado, vamos vender a derrota cara. E contra a DAF, a gente entra com um ritmo forte, acelerando o jogo da maneira que a gente joga, triangulando, jogando com a bola no pé. A gente consegue um placar elástico aí, vencendo por, por 7 a 0. O é, e o empate era deles, né? Que se, eles, se o jogo empata ou a DAF ganha, a gente cairia fora ali não iria para a semifinal. A gente consegue a vitória, uma vitória de respeito, né? Uma vitória forte para nos dar moral e ali a gente cresce na competição. A gente volta a ter a identidade da nossa equipe na competição. E aí nós vamos para a semifinal né? Para a semifinal um jogo difícil contra o time de Toledo Que classificou em primeiro na outra chave Eles tinham a vantagem do empate também E aí um jogo difícil, o jogo começa truncado Logo assim, igual o Mike falou, na semifinal Deu um apagão no time deles e também muito pelo nosso time Para estratégia que a gente adotou A gente mudou algumas coisas, algumas situações que precisava dentro do jogo Numa estratégia específica ali tática a gente conseguiu sobressair, cara, a gente acha quatro gols rap rapidinhos ali, quatro a 0 de repente aqueles acorda e tá quatro a zero para nós. Isso fez bastante diferença também na semifinal. é eu, eu, Só te cortando um pouquinho, oh, oh, professor Renan, é, é, é aí que eu falo. Não é só estar tá ali. Porque quem só pensa em título, o oh, oh, oh, oh, Maico e Renan, muitas das vezes ele não sabe, ele não estuda. Jogadas diferentes, ele não estuda, ele não consegue ter a visão dentro do jogo de trazer o pivô um pouquinho, tira, leva um ala, antes, apesar que todo mundo gira, mas tem o desenho para se jogar. Então não consegue fazer essa mudança tática e, e, e ter essa visão. Então é isso que eu falo. Parabéns, Renan, mais uma vez, pela, pela, pela sua capacitação. E, e, e dá sequência agora para falar do, da, do restante. O Diego igual falou: a gente mudou, né? Aqui, o o Maicon me ajuda muito. Tá, já tem experiência de ser campeão, foi treinador hoje. Mas não sabe nada. Como é que ajuda? Não sabe, sabe nada? Muito, muito. <risos> Cuida dos bastidores, mas está sempre ali comigo, me auxiliando. Então, é duas cabeças pensando ali. Igual a gente falou, a gente mudou uma situação. Aqueles eles nunca tinham passado por isso Mas são meninos inteligentes Que a gente colocou para eles Vamos fazer isso, isso, isso Ok, deu certo A gente abre os 4x0 Eles pedem um tempo A gente volta com a mesma cabeça Focado, focado A gente consegue mais dois gols Termina o primeiro tempo 6x0 para nós A gente jogando Não deixando o time adversário respirar E com a bola no pé Sempre objetivo para fazer o gol A gente até no intervalo A gente segura Eles, é normal 6x0 Um outro vai falar Não, não, já tá liquidado Já tá... A gente é a euforia não, mas, assim, da molecada né? É, é o que eu falo É aí que está o espírito do, de um professor, da, da, da, da, da qualidade do professor de focar e trazer os atletas, até mesmo porque são crianças. É igual a gente estava comentando, né? Pô, já está 6x0, terminou o primeiro tempo, pá, para para o professor, o jogo está ganho, igual ele falou. E muitas das vezes, se o professor entra no oba-oba das crianças, aí o que, que acontece? É aonde toma virada, e anima no futsal, que é muito rápido, né? É, é até um exemplo dessa própria categoria aqui. É, nós estávamos lá na primeira fase, Maringá, quanto o clube. O Maringá Clube. A gente tava com o placar elástico. E, cara, acaba o jogo. A gente ganha por 5x4, 6x5. 6x5. Vira 5x1, né? Um, né? É, 5x1. Um. Então, assim, um minuto no futsal é maternidade, né? Então, eu acho que assim, a gente passar isso para eles, né? Porque é o mentalmente entra em quadra também. Então, acho que por mais novos, são crianças, até estranho soam, como assim mentalmente? São crianças. Mas como o Renan falou no início, eles estão juntos desde o sub-6, são campeões da Copa do Brasil em Florianópolis, no sub-7 lá... Em, em, em, em dezembro de 2018, né? E a gente está indo para lá agora novamente. E, assim, é uma equipe, por incrível que pareça, com 10 anos, mas uma equipe madura. Então, a gente consegue... A gente fala do DNA, né? O DNA da escola, o DNA do, da, da equipe, são competitivos, são meninos focados, mesmo sendo tão novos, sendo crianças, mas a gente consegue extrair isso deles, colocar eles, sabe, mentalmente focados. E acho que o título vem coroar realmente isso, a força do trabalho, a força do entendimento deles. Porque, se você for, até a gente convida você para ir assistir um treino nosso... Cara, você vai ver e fala, pô, Maico, mas com 10 anos... Vou treinado... com certeza e vou fazer imagens de lá e vou colocar aqui no legal, programa para ressaltar justamente isso. Quando o trabalho é bem feito e, e, e tem um, um comprometimento, Maicon, é, é, nós temos que, que, que fortalecer essa situação. Não é só deixar lá e deixar que só o mundo do futsal saiba como que funciona isso. Por isso que esse programa, ele, ele é para abranger todo o esporte amador de Londrina. É o futsal, é o karate, é o taekwondo, é a peteca, é o futebol, é toda a modalidade vai vir aqui. Por quê? Todo mundo tem que saber o que acontece nessa cidade aqui, porque tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que está à procura de um clube para colocar o filho para treinar e não sabe. Qual clube colocar? Ele sabe do Zezinho que está lá dando treino no bairro dele. Mas esse Zezinho é comprometido? Esse Zezinho tem a qualificação para estar com o filho da, da, dessa pessoa? Então, eu, eu aqui eu trago pessoas e trago equipes que realmente é, têm muito a dar para o seu filho. Que é o quê? Primeiro, é formar cidadão. Segundo, é o caráter da, da, da, da criança e mostrar para ele o caminho do certo e do errado. Então é por isso que vocês estão aqui e quero ressaltar uma coisa, muito importante, que a maturidade dessas crianças também, o Maico, ela vem pelo, pela parceria que você falou com os pais. Por quê? Não adianta nada você estar tá lá na quadra, vai para vestiário, chama a atenção, dá aquela chamada que a gente sabe que precisa trazer os meninos para o chão de novo, porque está 6, tá 6 a 0, aí eles voltam e eles não têm o comprometimento, a maturidade que você falou, de escutar só os professores e dar ouvido para os pais, porque os pais estão na euforia. Ah, tá seis, tá seis. Não. Está zero a zero. Ganhamos o primeiro tempo, ponto. Voltamos para o segundo tempo, zero a zero. É outro placar. É um outro jogo que se inicia. E é muito importante isso, Renan, que vocês conseguiram colocar os pais junto justamente porque, igual o Renan falou, é uma equipe que está junto desde 2017. Então, por isso, a maturidade, né, Renan? Ah, com certeza, os pais são grandes parceiros nossos, essa categoria, os pais são muito fechados, eles entendem o que precisam, entendem o momento, eles confiam no nosso trabalho, isso é o primordial, primordial, é estar junto, estar confiando no nosso trabalho, é, é o que a gente fala, dá as crianças para nós e confia no trabalho que a gente sabe o que está fazendo, a gente vai errar, a gente vai acertar, mas a gente procura sempre dar o melhor possível para eles, para o ambiente, isso é... é primordial é para o trabalho acontecer. Agora nós vamos ouvir porque tem recado ali. ó. E não tem pouco não. O, o, o João já falou ali que a lista é grande de, de recado que vem ali. Vamos cortar. João, corta para os meninos ali para ficar focado nos meninos. E passa aí para a gente o que, que tem de recado aí no, no, no Facebook. Diego, Diego. Primeiramente, uma boa tarde. A molecada que está aí, né, os jogadores. Boa tarde para os dois professores que estão aí. Boa tarde também, Diego. Quem chegou aqui na live tem... É o recorde, Diego. É o recorde. De todos os programas que a gente teve, esse foi o recorde. Alvino Vitor está aqui na live, nosso querido Boi, Mário Rosa Júnior... Só um pouquinho. O Boi, eu entro com você ao vivo amanhã, amanhã eu entro ao vivo com você pelo, pelo celular aqui no programa para falar a respeito do, do, do, do, do apoio que você precisa na doação de alimentos. Viu, Maicon, ele está fazendo doação de alimentos, o Boi é lá do, do, do Amparo? Tá? E ele está fazendo um, um, um trabalho para fazer um levantamento de cesta básica para pra dar para as famílias carentes. Então amanhã eu entro ao vivo com você, eu vou pegar o telefone ali, eu entro ao vivo para você falar aqui, eu quero você no programa para a gente já colocar é, o, seu, o seu projeto aqui, que eu, eu, nós vamos te ajudar. Tá? Eu já fiz a minha doação lá no programa do Amarildo, inclusive, eu estava assistindo, que é o programa é, da, de esportes amador também, que passa à noite, que eu estava assistindo. E eu fiz a minha doação lá Então eu quero trazer você para o programa Para que o pessoal do, do nosso meio Aqui do meio dia também ajude a você Nessa, nessa, nessa sua ação social Diego Hilda Silva também está aqui Franciele Rosa, Michele Francho Fe, Fecho, uma coisa assim Vânia Patrícia, Tatiane Silva Flávio Andrade Débora Gonçalves, Gorete Souza Tem bastante gente aqui, Diego Renan Massaro Vai e falando aí. Ed Dori também está aqui, o nosso querido Paraíba. Ô, oh, Para, ô, oh, Pará! Aguenta aí hoje, hoje à noite, hein? À noite eu tô aí fazendo a narração do jogo do Sambreja versus Mola Fama do, do. Do. Da Copa Londrina. Então eu vou estar ao vivo. Aqui, ó, já vou falar pro garoto que ele vai assistir. Corta lá nele lá, corta nele. Aqui, ali, ó. Tá do lado do Maicon ali, ó. À noite, hoje, 8h15, eu entro ao vivo pelo Instagram do Sambreja pra narrar esse jogo Sambreja Molas Fama. O meu irmão, ele tá falando, quando chegar as finais desses campeonatos, a gente vai querer assistir, porque é cada lugar, parece profissional. É, na verdade, ali, nos dois times, mais da metade só tem ex-profissional e, e gente aguardando o time pra jogar. Vai, João, continue com a gente. Exatamente, Diego. Também tá aqui, Carlos Kojak, também aparece aqui. Oi, tá... O... Otávio Ribeiro, Jonathan também está aqui, Cleverson, bastante gente, hein, Diego? Débora, Milton Marques, Cassiano Ribeiro também tá aqui. Ô, oh, meu gordinho querido, meu lateralzinho, esse daí é monstro. Ô, Cassiano, já vê na sua agenda aí quanto que você pode vir no programa, o programa de terça e quinta. De preferência, eu queria você e Kojak junto, para não ter muita resenha. Só os dois, só. Os dois tá bom aqui no programa. Diego, nosso patrão Amarildo Vera Martins também está aqui. Reginaldo, Renato Duarte, Carlos Kojak aqui falando, cabeção, fala aí. Magal Matos, Magal Matos Marcelinho Alves, bastante gente aqui elogiando o nosso trabalho, o nosso trabalho dos nossos professores aí também, né? Edu Jaque Pereira, estamos aqui. Ronaldo Xampu também está aqui, Diego. Um grande abraço, shampoo O Xampu também tem outro que tem um programa também, que aqui a gente fala de todo mundo. Ninguém é concorrente de ninguém, eu acho que quando fala do esporte amador, ô Maicon, quanto mais portas estiverem abertas para falar do esporte amador e do trabalho de vocês, eu acho muito importante. Então, shampoo um abraço. Amarildo, um abraço. E todos aqueles que brigam e lutam pelo esporte amador de Londrina e região. Agora eu quero escutar da molecada. Eu quero meu canhota. Quem é o meu canhota? Olha lá. Agora eu quero escutar de você. Quantos gols na competição e como foi até chegar aqui, ó, no título? Fiz seis gols. Vai, Renan, ajuda o um homem lá, Renan. Ajuda o um homem, Renan. Foi difícil. Olha aqui, ó. Olha, olha para essa câmera aqui, ó. E pra chegar no time, como é que foi? Como é que foram os jogos difíceis? Como é que você achou? Foi muito difícil. Agora pode. pode agora, oh, Renan, agora toma a frente do programa aí que você conhece mais os meninos e vai fazendo as perguntas para eles. Que eu quero agora, eles, eu quero que eles falem agora. Foi muito bom, porque os dois primeiros jogos parece que não era nosso time, time muito desligado, entrando assim, parecia que não queria jogar, também um dia estava quente, só pensava em dormir, o time estava morto, tava morto, aí depois do, a partir do terceiro jogo, acordaram o Leão, aí, era gol atrás de gol e o time não parava, não tirava o pé nunca, ah, foi bom demais. <risos> você viu acordar o leão? Você viu, né? Você viu aí o homem falando, né? Ah, o Thiaguinho já tem uma maturidade grande aí, tá conosco dele sempre. E fala precisa, bem, né? Fala Mais bem. um, né, Maicon? Ô que você tá tirando os meninos de lado e tá já deixando encaminhado para dar as entrevistas já, né? A coletiva de imprensa já sabe quem que manda, né? Eu comecei E o Jorginho? Jorginho, fala aí, Jorginho, você que sempre, que, que sempre tá guardando seus golzinhos aí, decisivo, sua, sua cavadinha de, de ouro. E você, o que, que você achou da fase? Como é que foi para você? É, foi difícil, os dois primeiros jogos de a gente... Entrou fala mais perto do, do microfone. <risos> vai lá, vai lá, Jorginho. Então, mais nos dois primeiros jogos a gente de entrou desligado, como o Thiago falou, e no jogo eu três, mas de valor. É. E aí, só goleada. É, de fase difícil, né, cara? Só é. adversário difícil, fase para Campeonato sempre é sempre difícil, né? né? É, mas, é, o... e, e só um pouquinho, Renan, só te cortando aqui. À, às vezes o pessoal que está nos assistindo, é, ele olha e fala assim, ah, não, foi só goleada, ah, foi só, foi só ó, placar elástico. Mas, gente, em momento algum o placar elástico, ele diz como é o jogo. Igual falou, ó, às vezes a equipe dá aquele apagão de dois minutos, esses dois minutos, onde a equipe está atenta, ela consegue fazer os gols. Então não é, é desmerecer equipe alguma, deixar claro isso, tá? E, e, e, e o placar em si é dentro da construção do jogo e, e não diz que o jogo foi fácil. Às vezes você ganha por 1 a 0 e você teve mais chance de fazer gol e você mandou no jogo. Né? E não teve tanta. É, não conseguiu executar aqui, é fazer o gol. E um jogo super difícil. Ele consegue ter a execução. Às vezes dá nove chutes para o gol, entrou oito. Então, quer dizer. O, o, o índice de qualidade daquele momento, e daquele jogo, foi diferente de uma outra coisa, Maico. Agora eu quero que você explique essa situação para deixar claro para todo mundo, porque eu, eu gosto de deixar bem frisado que jamais é o menosprezo e ah, ganhamos de goleada. A goleada ela vem em cima de um trabalho e de uma especificidade daquele jogo, né, Maico? É bem isso. Então assim essa essa conquista é, vem mostrar a força do grupo, né? Então é como a gente falou, já está um tempo junto. Nós temos algumas regrinhas como escola, que a gente já coloca para os pais como a gente funciona. Então, assim, um trunfo nosso muito forte é o entrosamento. Então, se você pegar lá a relação de artilheiros, não vai ter um menino com 20 gols e o segundo o maior artilheiro com 5. Quase todos fazem muitos gols, isso é muito típico do futsal adulto, do profissional. Então, isso mostra mesmo o entrosamento deles, a forma como a gente trabalha, com bastante posse, sabe onde todos participam, e eu acho que é, o que eles apresentaram nesse final de semana, por mais que teve alguns jogos que teve um placar elástico, mas quem esteve lá em loco, assistiu o jogo, viu como foi o jogo, o jogo teve seus momentos difíceis e a gente conseguiu ter uma certa é, frieza né? Eu acho que a gente teve uma frieza de matar o jogo quando precisava Então isso que é, é, simboliza mesmo a força desse grupo, que é a unidade Então você pega um fixo que faz muitos gols Você pega um ala que articula bastante, defende bem, faz muitos gols O pivô, que até o Bernardo, antigamente nós tínhamos um outro pivô que era só o Thiago Aí por uma necessidade, um ala que sempre jogou de ala esquerda, vira pivô e começa a fazer gol pra caramba Então tudo isso eu acho que é, é, são os ingredientes que fez essa conquista desses esses placares elásticos, acho que tudo isso fortalece o trabalho desse grupo. E vou deixar uma coisa clara aqui para todo mundo. Tá? Agora eu vou fazer o meu merchan para o patrão, porque o patrão tá aqui, você tem que fazer a hora como tá aqui, né? A partir do ano que vem, nós vamos conversar, eu e o Maicon aqui, nós vamos acompanhar vocês nas competições. Vamos fazer um negócio legal, Maicon? Porque tem muitos pais que não conseguem acompanhar os filhos nessas viagens. Aí ele fica assim, no celular, pelo amor de Deus, quanto está o jogo aí? Pelo amor de Deus, como é que tá? Então vamos, vamos, vamos criar uma situação para os pais que ficam aqui, e até mesmo para vocês guardarem esses jogos. Para a gente fazer essa cobertura para vocês. Vai para a etapa, eu, eu não falo só vocês. Foi para a fase que vai ser em Maringá. Quantos times tem em Maringá? Ah, vai jogar 10 equipes lá, do sub-5 ao sub-17. Vamos sentar com todos... E vamos fechar um pacote para ligar a transmissão 8 horas da manhã e terminar a transmissão 10 horas da noite. Passar todos os jogos. Eu não falo nem ir lá para o Mané, já vamos fechar com as equipes. É, é que, na verdade. É... Agora, vai lá. É importante. A gente já teve uma experiência assim com uma outra pessoa. A gente é, fez uma parceria para a Copa BR no Rio de Janeiro. Tá? E foi legal, bacana e tal. Mas é... É, quando instituição, a gente não tem essa carta branca, então nem para a equipe. Então, tanto a Taça Paraná como a federação, a, a, a NFP, então, por exemplo, o Mané tem a LDA lá, o pessoal dele. É, isso é uma coisa que eu acho que a gente pode até encurtar, pensando em prol de tudo, das crianças, dos pais, fazer esse contato, embora você já tenha o um contato dele, mas de repente, numa, nas etapas que forem possíveis aqui na nossa região, de repente, fazer, mas nós como equipes, nós, nós, nós não temos essa autonomia, de, de, de contratar e eu acho que uma ideia bacana, tá? Eu acho que é algo que pode ser feito para todas as equipes, mas acho que a gente precisa falar com os representantes, né? No caso da NFP o Mané, o Rude, da Federação, enfim, essas pessoas. Aí. Então eu acho, ô Maicon, já vamos, já vamos aqui é, até colocar em loco aqui, para a gente é, é, agendar uma conversa com os responsáveis, porque é, a gente fala assim, é, eu sei que o custo para a federação. Quando se fala em federação, um exemplo: o que para vocês fica mil reais o dia, para a federação eles vão querer cobrar cinco, seis mil reais o dia, só porque é federação. Isso a gente sabe que é assim, tá? Então a gente quer fazer uma situação justamente não só para facilitar para os pais que não podem ir, como também deixar registrado. E vou mais longe: eu transmito dentro da página da NFP. É só uma virar para mim e falar assim, não, está liberado, a gente transmite dentro da página da NFP. Não tem problema nenhum para mim. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para é juntar forças para que dê mais sequência e dê continuidade no trabalho que está sendo um trabalho muito bem feito. Porque daí fica-se é, é, é, o, o, o, o jogo, fica-se o resultado, fica tudo lá para pra, as pessoas até agregar mais visibilidade à página da NFP ou da própria... Federação Paranaense. Então é um caso que, aí eu peço até a sua ajuda, porque a gente sabe que, que não é, entenda o que eu vou dizer, gente. É, é, você, tem, você é muito bem quisto dentro das duas entidades, e você tem uma representatividade boa justamente pelos 10 anos que você vem trabalhando. Então, é, é, eu, eu deixo aqui o meu, o, o, o, a, a minha fala, para que a gente possa, é, junto com outras equipes, Poder sentar para a gente poder conversar isso, Maio. Não, legal, Diego. Eu acho que a gente pode fazer essa ponte. É né, como eu falei. A gente não tem autonomia, mas nós temos um bom trânsito assim e aí eu acredito que a gente consiga colocar você em contato com o Mané né? eu acho que o Mané é bastante flexível também tem projetos novos para 2022 ele já, ele já adiantou algumas coisas mas acho que é uma conversa primeiro né entre vocês, que vocês que tem a competência para fazer esse trabalho eu acho que é, é fundamental e eu acho que essa conversa é viável sim. então vamos lá que o João já sinalizou ali que tem mais gente querendo falar conosco ali Diego, temos aqui o pessoal de casa né e quem que é Thiago? Tiago, Tiago já está com o microfone na mão, né? Ok, Tiago. Érica Santos. Érica conhece? Santos. Ah, minha tia. Tá. A tua tia vai fazer, fez uma pergunta para você. Ela está perguntando se você se espelha em alguém para continuar trilhando no caminho do esporte. Lógico, demais, meu irmão. Algum jogador, assim? Eu penso muito como agora no campo eu estou virando zagueiro, eu penso muito em, em Van Dijk e Sérgio Ramos, eu me inspiro muito neles. Oh, Não se inspira em ninguém também, gol. né? Não quer se inspirar em ninguém, né? Só em Van Dijk e Sérgio Ramos, só. E, e lembrando que Sérgio Ramos nada mais era do que um, um, um lateral, né? Quem trouxe ele pra zaga foi o nosso grande professor Luxemburgo, que teve a passagem lá, e ele que trouxe o Sérgio Ramos pra zaga e hoje pra mim, volto a dizer, e mais um programa é um... É o melhor zagueiro que, eu, que, que, que tem para jogar, porque ele é completo no cabeceio, dentro da área, na marcação, em, em, em tudo. E é um cara que tem o time na mão. Ele tem mais o time na mão do que muitos treinadores que passaram pelo Real Madrid. Pode, retor pode retornar agora. Não, mas a minha maior inspiração, logicamente, é meu irmão. Meu irmão está todo dia em casa. Eu, às vezes eu peço ele para a gente brincar um pouquinho junto, ele me ensinar algumas coisas assim, que Claro, e é muito bom, porque já, já pega um casco já, de uma trilha de coisa que não tem que fazer. Que coisa que ele fez lá, que deu já pega isso daqui e tem que tomar cuidado. Sim, vai pegando muitas coisas. Então agora eu quero que você fale o nome do seu irmão. Porque até agora é só meu irmão, meu irmão, meu irmão, <risos> dá nome do irmão, né? Vamos falar do irmão. Jonathan Yuri. Ele joga em qual posição? Zagueiro. Zagueiro. E joga pra, joga pra vocês, ô ou... Ou Maicon? É, o John Terror é conhecido como Dodô, né? ele foi bicampeão paranaense com a gente né, no futsal, ele começou a trajetória dele na base do Ituano, tinha feito alguns testes em alguns clubes, Esportivo Brasil, Ferroviária, enfim, e aí ele ficou no Ituano há algum tempo, depois teve uma passagem muito boa, foi é, semifinalista do Sub-17 do Paranaense, no Operário de Ponta Grossa, teve uma lesão importante no joelho, muito dura, até sempre teve problema no joelho, mas essa lesão o tirou da Copa São Paulo, tava pre na preparação. Fez a cirurgia, só que é um problema muito crônico, e chegou na metade desse ano. Ele falou: Meu, eu vou estudar, está fazendo faculdade do que são física, está trabalhando, e a gente lamenta, mas chegou uma limitação física para ele. E eu falo assim, até Dodô, se te assistindo o programa aí, cara, é uma referência para todos esses meninos, eu uso ele como exemplo, um menino top, dedicado, trabalhador. E o tanto que ele já vivenciou, ficou 4, cinco anos fora de casa, né, nas categorias de base, por onde passou, sempre foi capitão, sempre foi líder. E eu acho que é um legado muito positivo para a própria escola, sabe? um menino... Então eu já vou fazer o convite aqui. Dodô, você que está assistindo, eu quero você aqui no programa para contar a sua história. Ó, oh, arrepiou aqui, ó. Oh. Ele é e, top, e, e é uma coisa que quando toca no coração tem que ser feita. Então eu quero ele aqui... Quero ele aqui no programa comigo, o Maico vai articular isso daí junto com o, o, o, o, o monstro aqui do, do, do, do Tiago. Então, ó, eu quero ele aqui. E quando ele vier, se você puder vir junto, eu agradeço. Porque é, é, é, o esporte nem sempre, ele é só glórias. A gente sabe das dificuldades que se tem. E aqui ficou claro que além de você ter dado todo o apoio para ele... Ainda o apoia E depois do que você falou aqui agora Que ele é o espelho de toda essa garotada E que o irmão dele fez essa declaração para ele Meu amigo, isso aí não tem preço E é uma coisa que é, é, é aí que a gente vê que o legado ficou E que é espelho mesmo Que a gente sempre fala para os mais velhos, né? Falou, ó Tem uma conduta libada Dentro do possível Porque você é o espelho dos menores Eles querem chegar onde vocês estão Não é verdade, Renan? com certeza com certeza a gente fala isso dentro da escola mesmo a gente fala sempre as categorias maiores que puxam as menores né as maiores sempre dão credibilidade dão força para os menores tem que ser referência não só é, jogando mas principalmente comportamento e eu, com o Dodô e era isso era um comportamento exemplar líder e era exemplo para as crianças tanto que o irmão dele citou ele por várias vezes aqui vamos lá João o goleirão e agora cadê o goleiro eu vou goleiro. chegar nele, aproveitei já que chegou nele depois eu vou, esse aí merece todo, todo, antes de você falar João, esse daí merece é, é, é tirar o chapéu, eu vou falar uma coisa eu sei o que seu pai sofre, o que sua mãe sofre, o que todo mundo da sua família sofre, o Mike sabe, meu filho foi goleiro, jogou muitas vezes contra a equipe do Mike, então o Mike sabe que, que, que a loucura que é e eu sei a loucura que é, depois que você falar aí nós vamos bater um papo nós dois tá, Diego Franciele Rosa mandou essa pergunta. Neto, como foi para você ser escolhido o melhor goleiro da competição? Essa é a mãe, viu? Essa é a mãe tá? que fez a pergunta. A mãe também já solta a bomba pro o já logo assim, né? Vai! <risos> Pega <esse papai> aí. <risos> foi feliz, né? É o melhor goleiro da competição. É difícil a competição. Saber que você tomou menos gols é uma sensação boa. E, e o que que você traz dessa conquista? Qual o legado que ficou do primeiro jogo até o título? Qual o filme que passa pela sua cabeça assim? A gente falando, eu fazendo a pergunta, o que que passou na sua cabeça do primeiro jogo até o último jogo da final? Quando o segundo jogo que nós perdeu, falei assim, ó. Nossa, nós vamos ter que ganhar esse jogo, ganhar ou ganhar, porque se perder tá fora. Daí nós falamos assim, ó. Esse jogo vai ser bem difícil, porque os caras os cara ganhavam também pelo empate. Daí isso é bem mais complicado para nós do que para eles. Quando, nós ganhamos, quando tava estava 7x0 no segundo tempo, falei, ah, ganhamos. Aí deu até aquele alívio, né? É aquele alívio. <risos> Faz bastante gol, viu? Faz bastante Ô, gol. Ô Maico, tem tá gol? Bem. Então vamos lá, Maico, quantos gols tem no... Neto, quanto gol você fez esse ano? Que fez bastante, hein? Esse ano fez sete. Sete Não. gols. É, esse Sete gols esse, gols esse ano. ano. Fala da situação que você sai com ele na linha. Também. Mas pessoal, antes de falar, só um pouquinho, o oh, oh, oh, João, só um pouquinho, aqui, que agora o negócio aqui virou, virou, virou bagunça o um negócio aqui. O meu goleiro tem mais, tem mais gol do que, do que pivô e do que ala? Como é, como, é, como é que faz o negócio desse daí? Fala, conta. É uma situação que a gente usa bastante ele na linha né? Bastante puxa ele pra jogar Porque ele tem qualidade pra jogar com os pés Então a gente foca em, tá, tá em Não só ele, né? todos os goleiros nossos a gente pega para trabalhar com os pés, pra, pra dar o estímulo E com ele dá bastante resultado Porque ele tem a facilidade Tem conceito, tem, tem uma dinâmica boa com, com a bola nos pés Consegue achar passes Por muitas vezes, consegue finalizar no gol tá? é, A gente corre um risco Mas é um risco que a gente sabe Que, que ajuda muito a equipe, ajuda muito a ele a crescer Mas Ana. É é um risco, porém é uma vantagem. Porque é, é, se ele tem a qualidade de jogar com os pés, você não precisa fazer aquela loucura do goleiro linha. Você já sai com o seu goleiro para jogar. E, e, e a tendência em si é isso, né, Renan? O Maicon também pode me dizer é, é, é que os goleiros que têm uma facilidade para jogar com os pés possa sair jogando, que é o caso dele e que tem sete gols numa competição tão importante como essa, né? Sim, e assim, hoje o futebol, o futsal, ele pede, né, um goleiro que sabe trabalhar com os pés, ou não tem como mais o um menino só saber, vamos dizer, defender lá, ele tem que saber trabalhar com os pés, e a gente dá esse time com ele, principalmente, bola, coloca para jogar bastante, para jogar, já aconteceu a gente tomar gol, mas ele mais faz mais gol, dá mais resultado do que, do que vamos dizer, de forma negativa, que consegue chutar mesmo, consegue achar passe. Quer falar mais alguma coisa, meu goleiro? Então daqui a pouco eu volto com você. Vai, João. Tem mais algum, algum recado aí pra nós? Tem, Diego. Quem que é Bernardo agora? Pega o microfone o aí, aí meteu. Agora foi pro canhota, aí. agora é diferente a batida. Agora é só o piquinho. <risos> tá. Cleverson Oliveira, é teu pai? Quem que é? É o É meu tio. Teu tio. Então fala tá. perto do microfone. Meu tio. Como que você se sentiu fazendo três gols na final de um campeonato paranaense. Muita felicidade. Fala para mim os três gols como foi, O Professor Renan vai te ajudar. O professor Renan vai me ajudar. ajuda, ajuda ele a a a, a, a a a ser mais envolto ali para contar esses três gols dele como que foi. O Bernardo, como é que como é que foi o primeiro gol? Como que você lembra? O que que você lembra do primeiro gol? Pra Olha lá para aquela de câmera, de lá. câmera lá. Olha lá para aquela câmera lá, lá da frente. chutou para mim e eu chutei de bico. É, ele tem, um, ele tem um, chute, um chute muito forte, ele consegue, e o chute dele tem bastante direção, ele consegue sempre acertar o gol no chute dele e eu, A gente sempre trabalha com bastante bola no chão, trabalhando, achando o passe Aí no caso nosso capita achou o passe pra ele, ele já tirou e finalizou um golaço, ele fez E o segundo gol, como é que foi? Eu tava, eu tava segurando de pivô, aí eu deixei a bola passar e fiz de direita é, é, Deixa eu cortar aqui o homem é canhoto e chuta com as duas. É... Um pouquinho, um pouquinho de... Ele é canhoto, mas chuta duas. É, é o verdadeiro ambidesto que faz a diferença na hora do futsal, né? Eu vou contar uma história depois, Maicon, a respeito de um, um, um ex-aluno meu que foi fazer um teste, mas depois eu conto a respeito disso daí. Pode. Termina com ele, Renan. Não, né, Bernardo? Ele tem essa facilidade, consegue chutar bem com as duas pernas, por mais que seja canhoto, a perna direita dele funciona bem. Tanto que eu acho que na competição acho que ele fez até uns 3, 4 gols aí de perna direita, girando em cima do fixo ali. Né, Bernardo? E, e o último gol, como é que foi? O último gol, é o Argentino carregou e tocou pra mim e eu fiz o gol. O contra-ataque, né? A gente fez o contra-ataque rápido, as, as situações que a gente trabalha bastante, a nossa transição, contra-ataque rápido, ali saiu em vantagem, já o nosso Capita já colocou a bola de cada gol para ele. Vendo os comentários, a gente é, é, vê um time de futsal adulto. tô sendo sincero, Maicon. Porque você olhando os meninos, as crianças falando. É de uma naturalidade, é de uma facilidade fazer que nós não conseguimos ver isso em time profissional de futsal. A gente vê uma dificuldade, vou dar um exemplo, o próprio Londrina, que jogou aqui com o mestre do, do, do, do, do, do futsal, com o Wilton, e não conseguia colocar, não conseguia fazer isso que nós estamos vendo aqui com essas crianças. Aí, oh, Renan vai jogo a bomba no teu colo e te dando os parabéns, porque é uma maturidade que, de verdade, eu, Maico fazia muitos e muitos anos que eu não via. Eu vi uma maturidade desse jeito aqui, dessas crianças, numa equipe que eu tive, que era eu e o Elias, de Cambé, que nós tínhamos a escola do Londrina, de Campo, nós treinávamos, inclusive, lá na sede, nós revitalizamos a sede, o campo, tudo, nós cuidamos do, de toda a parte de revitalização, nós pegamos para dar o treino. Nós tínhamos uma, uma categoria 94, aonde era a mesma maturidade que você está vendo dessas crianças aqui. A facilidade com a qual eles jogavam, era. É, é, é, eu estou vendo os meninos que treinaram comigo. Nós tivemos uma, um, um caso no, no PSTC, onde o Eduardo era o, o, o, o treinador, e ele da equipe 9-4 do PSTC, nós fomos fazer um amistoso. E nós tivemos a honra de... Desculpa até o termo que vai ser usado, mas eles não viram a cor da bola. Justamente pelo comprometimento, igual aqui. Eu tenho certeza que se for fazer um amistoso com, com, a, com a melhor base que tem dentro de, do, do Brasil, hoje os meninos vão achar dificuldade para ganhar de vocês hoje. Então nós tivemos a felicidade que até o, o, o proprietário do, do, do, do PSTC dispensou todos os 94 dele e ficou com o nosso time inteiro lá dentro. O acerto foi feito com Elias e tudo Eu era treinador na época E foi feito com Elias Então assim, eu vejo a maturidade igual a desses meninos Que é, é, é lindo de ver E, a, e, a, e a, a simplicidade do negócio Aí eu peguei a bola Tocou pra mim e eu bati Eu pisei na bola, fiz o giro Chutei de direito A facilidade que eles falam Então, mais uma vez, parabéns a vocês dois Que isso deixa mais claro Que é dois monstros do futsal brasileiro vocês dois aí. E agora termina, porque você não terminou de apresentar, de falar. Tem mais pergunta para alguém aqui do Dual do, algum dos meninos? Tem mais uma só, Diego. É a última. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. É, o, é o ligeirinho ali, ó. É o homem que pega a bola, correndo. Ninguém consegue pegar o homem. É o ligeirinho. Miguel. Gerson Silva, seu pai. Uh -huh. Ok. Quem é seu maior ídolo no futebol? Ah. Uh. Agora sim, está sendo mais o CR7. Por que o CR7? Ah, porque ele é bem decisivo e joga muito. É só ressaltando o CR7, onde ele fez mais um, né? Tirou, ah, tirou o Manchester, Manchester da, do sufoco que, pelo amor de Deus. Deus. De novo, né? É o, foi, se eu não me engano, um dos únicos que marcou em todos os jogos da, da, da fase de grupo. Ele é. Agora eu quero voltar para o João. Ô João, passa para mim a divulgação do, da quinta cavalgada, se eu não me engano, que é uma cavalgada beneficente. Então prestem atenção nesse vídeo e vamos apoiar e vamos ajudar nessa, nessa cavalgada, porque é sempre para ajudar alguém. E aqui no programa, a, pode ser o que for, falou que é parte social, aqui eu vou passar, aqui eu vou ajudar e as portas estão sempre abertas.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 É, pessoal, aí, ó, a primeira Cavalgada, às 9 horas, no dia 5 de dezembro. Então, quem puder apoiar e estar tá junto com esse pessoal da Cavalgada, eu agradeço muito, tá? E vou estar presente e vamos ajudar também mais um projeto aí, mais uma situação para estar tá beneficiando algumas famílias aí. Agora eu volto para o professor Renan, porque nós vamos falar agora de um dos melhores jogadores da competição. Foi eleito o melhor jogador da competição. Agora eu quero que você, Renan, faça as honras com o nosso grande jogador. É isso aí, Diego. O Pedrão, né, nosso back, nosso fixo ali. Chutador, chuta muito, marca muito, evoluiu muito dentro da competição. Fez uma grande final, até foi eleito o destaque da final. Tá? Pedrão, como é que foi a fase para você? Como você se sentiu? Boa tarde fico, fico muito feliz Pelo, pelo, pelo título o, Muito legal primeiro jogo fiz dois gols De ajudar o time é, No segundo jogo a gente infelizmente perdeu Mas a partir do terceiro jogo Para frente como, como diz o Thiago, acordaram o Leão E daí só para frente Foi só goleada Muito feliz Isso aqui não não veio por mim, foi por todo mundo. Porque se eu não se eu jogasse sozinho, eu não ia conseguir ganhar esse troféu. Fico muito feliz e por ajudar o time. Eu estou falando. Você está de sacanagem, né? Você está colocando esses moleques tudo para ler o textinho antes de vir para a coisa. A gente fica agradecido. Fico muito contente para por mais uma vez esses títulos individuais ter vindo para Londrina. E a gente vai colocar de novo, só para rodar, os patrocinadores, porque eu vou liberar, foca nos meninos para mim, eu vou liberar os meninos porque eles têm aula, têm compromisso, têm prova, têm tudo, então os meninos saem e os professores vão ficar, porque daí nós vamos agora para uma... Resenha diferente dentro do, do, do, do, do, do programa. Então, eu queria deixar o meu abraço e meus parabéns a todos vocês. E sejam sempre bem-vindos ao meu programa. E quero você eu, Maico, e o Maicon e o teu irmão aqui. Quero os três aqui. Porque depois da sua declaração, Fiote, eu virei teu fã e fã do teu irmão incondicional. Isso é verdade. Então, um abraço a todos vocês. Vamos entrar no comercial e aí vocês podem sair, porque vocês têm um compromisso de vocês também. Tá bom? Ah, antes, antes, segura para mim, coloca o comercial para mim.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 Salve, salve, voltamos de mais um intervalo e para mais uma novidade para vocês e mais para deixar registrado esse momento. Maicon e, e, e, e professor Renan, aqui, ó. Agora eu quero escutar do Nicolas. Nicolas, como foi a competição para você? Foi muito difícil, porque o time era muito bom, mas consegui uma vitória e ser campeão. E como que foi a sua participação dentro de todos os jogos, de, de, desde o primeiro até o título que vocês levantaram. Como assim? Como que foi o seu, o, o, o, o seu jogar? Renan, ajuda lá, Renan, vai, vai. Nicolas, como é que foi para você jogar? Como é que foi quando você entrava? O que, que você sentia? Como é que foi sua participação nos jogos quando você entrava para jogar, quando você jogava? Teve um pouco medo, né? Porque se empatasse, a gente... Se classificava, né? Então, mas a gente conseguiu vitórias, vitória e fomos campeões. É, e sempre entrava seguro, né? Firme lá atrás, sempre ajudando com os passos, tirando a bola, sempre vibrante. É isso aí, né, Nicolas? Uhum. Nicolas, o medo faz parte do jogo. Porque quando a gente não tem medo, a gente tá com a autoconfiança muito além daquilo que a gente possa estar tá tendo controle. E o medo é bom, porque se você tem o um medo de perder, você vai procurar acertar muito. Você vai estar focado. Então, meus parabéns para você. Muito obrigado. E para toda a equipe. E tá aqui, ó. Esse é o momento que eu acho que tem que ficar registrado. Joga para mim nos pais e no, aqui, ó. Ali atrás tá os pais que sem eles não tem os alunos não tem o apoio e não tem é, é, é toda essa parceria que a gente viu aqui dessas, dessas crianças. Então eu quero puxar daqui para lá. Vamos começar, dá um microfone aqui para mim. Eu quero que se apresente pai de quem e como que foi vocês pais vendo essa, essa, essa conquista dessas crianças aí. Meu nome é Valdecir, pai do Nicolas. Foi muito tenso, né, o pessoal, né, a equipe adversária são muito boas, né? Então, toda vez que entrava em campo no na quadra, na lecada, a gente suava tudo, né? Suava a mão, suava os pés por nervosismo. Agora vamos, vamos, escutar, vamos escutar, a mãe agora, né? Que agora aí entra coração, entra tudo, o pai já é mais razão, né? Mas aí entra o desespero, entra tudo, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Eunice, sou a sua mãe é do Arthur Alves, o capitão, capita. o capitão do time. Bom, para nós, como como os pais, é, é um prazer muito grande poder compartilhar e conviver com essa alegria dos nossos filhos. E assim, se os nossos filhos estão felizes, nós estamos felizes. né? E, e o esporte traz isso, entre outros ensinamentos, e poder participar dessa é, dessa competição, né? final de campeonato... É muito gratificante, muito gratificante mesmo. Agora vamos ao próximo pai, se é presente para nós. Pai de quem? Sou Jorge, pai do Jorge Filho, uma honra muito grande poder estar aqui presente no dia de hoje. Parabenizar o Maico, o Renan. E o Jorge, há cinco anos, quase seis anos, chegou nesse projeto. Então nós estamos muito felizes, foi muitas conquistas. E esta conquista da NFP, é, talvez seja até maior do que a Copa do Brasil, Maico. Tá? Que foi uma competição que durou cinco meses, e nós tivemos aí cinco jogos é, na fase final, e foi extraordinária a maneira como eles se portaram dentro de quadra e deram esse título para a nossa região de Londrina, fazendo com que o futsal aqui ainda fique mais forte. Então, parabéns, obrigado, parabéns ao Jorginho e todos os amigos, companheiros aí de equipe. E lembrando, ressaltando agora o que o senhor acabou de falar. O sub-10, o título é de Londrina. Não é só exclusivamente do Arena. O sub-10, o título é de Londrina. Aonde está o título? Em Londrina. Está na nossa casa, é nosso. Eu posso falar que eu sou campeão sub-10 da NFP. Nós somos campeões. É isso que todas as escolas têm que levar. Porque quando sai uma ou duas ou três daqui e volta uma nossa com campeão, Londrina é campeão da etapa. Todo mundo tem que aplaudir, porque hoje são vocês, amanhã a gente espera que seja vocês de novo, mas pode ser uma outra equipe, como o Maicon nos bastidores falou. Hoje tem pouca representatividade de equipes de Londrina dentro das duas maiores competições. Né? porque nós tínhamos várias forças aonde veio se caindo e, e, e ficou duas ou três aí que ainda consegue brigar para trazer títulos para Londrina. Agora vamos lá para a mãe, depois eu, a gente complementa. Boa tarde, a sua mãe do Miguel. A gente é nova, novo no grupo, né? Logo que a gente entrou começou a pandemia, aí foi, ele foi se encaixando no grupo, né? Conseguiu esse esse título junto com o pessoal, a gente está muito feliz, e como mãe eu falo, haja coração, né, porque é difícil estar tá lá na torcida, e vai, vai gol, vai gol, então é muito gratificante esse título que a gente ganhou. Então quer dizer que vocês são o, o, o pé de coelho do, do, do, do time, então? <risos> assim, chegou para ser campeão, assim, mãe, espero, chegou né? para ser campeão, <risos> vamos lá com o paizão? Opa, boa tarde a todos. É, eu sou o Júnior, pai do goleiro, do Neto. Pai do sofredor. Pai Prazer, do sofredor. somos juntos, é, tá? Só, somos é, só nós sabemos o que a gente passa desse desespero, desse tá? desespero realmente é. Pai de goleiro não é fácil. Realmente tem momentos bons, momentos difíceis que a gente passa. Mas como a gente está no projeto também desde 2017, o Neto caiu de paraquedas como goleiro também. Apareceu lá, eu nem sabia que ele ia vir para ser goleiro. Quando voltou para casa, ele voltou com a camisa de goleiro. Eu falei, o que, que é isso? não, goleiro. Eu falei, como? Nunca foi goleiro? E aí, aconteceu e agora é. Aí teve o destaque da competição, então faz o que gosta e realmente a gente apoia isso, né? O esporte é isso, fazer o que gosta e a gente está aqui com o pai para apoiar e para ver eles felizes. Então, ó, eu vou olhar para você aqui, ó. Vem aqui, meu goleiro. Vai vir uma pessoa aqui, quarta-feira que vem, que... Você está tendo a mesma trajetória que a dele. A mesma. Ele chegou para treinar na linha. Correu duas vezes. Cansou, virou, isso aqui não é para mim não. Quem ganhou gol? Eu. Na, esco... na escolinha, eu. Hoje é considerado um dos maiores goleiros do mundo. Já. Eleito três vezes melhor goleiro do mundo, campeão, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Mundial e assim vai vários títulos. Então, pode estar se pintando um goleiro de seleção. Tá? Que minhas palavras sejam profetizadas em cima de você. E vai acontecer. Vamos ao próximo pai. Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo, sou pai do Pedrão aqui. A gente está muito feliz em tá, poder estar aqui comemorando né, hoje esse título tão importante para todos, para a escola, para esses meninos que a gente sabe que já há algum tempo já luta, trabalha bem, trabalha firme, trabalha né, tem uma pressão sobre eles, já que estão pequenos, né, e jogam como, como gente grande aí no, no comando do Mike do Renan. Né? Então a gente se sente muito orgulhoso por todos eles. Agora eu quero, sem microfone, sem nada, o que, que vocês pais... Tem uns dois aqui para mim. Tem uns dois aqui. Você achou que ia sair ileso disso aqui, né? O que que vocês pais falam para esses dois monstros aqui? Agora eu quero que vocês abram o coração. Agora é o momento de vocês abrir o coração para esses dois aqui. Eu tô até saindo fora de cena, daqui a pouco eu volto. Ah, vamos começar por aqui, então. Eu acho que é mais um, um agradecimento mesmo, eu acho que até... No final do, do campeonato lá, a gente fez uma oração, agradeceu o título e, e teve uma resenha ali, né? E eu acho que mais ou menos todo mundo já falou em tom de agradecimento pelo que vocês fazem, é, pela postura de vocês perante esses meninos e perante o, o esporte, porque a gente acompanha e a gente vê muita coisa né, por aí, enfim, que a gente, embora a gente não concorde, a gente sabe que aqui é diferente. E sem menosprezar ninguém, sem é, citar ninguém, mas assim a, a forma com que a gente trabalha é muito legal, muito bacana. A postura deles, com os meninos, até com a gente. Muitas vezes a gente, na emoção ali na arquibancada, quer e eles automaticamente interferem e falam, ó, né, seguro vai para cá, vai para lá. Então, isso é, eu acho que é muito importante e reflete enquadra o que eles fazem, quem eles são no respeito do adversário né? eu acho que esse é o principal ponto em relação ao respeito ao adversário porque nós temos um, um título paranaense que a gente tem um 7x0 um 8x0 na semifinal um 7x2 na final então para as pessoas pode parecer nossa, mas três goleadas, mas não foi isso os jogos não foram como, como a gente analisar 7x0, 8x0, não foi assim tanto que a gente ontem, né, comentando do treino, falou assim, a gente tem um 8x0 que com 40 segundos de jogo tem uma confusão, com um minuto e pouco a gente tem uma situação que podia ser um pênalti contrário a nós e poderia ser 1x0 para eles e o jogo era outro. Mas a, a coisa quando tem que acontecer e o homem lá de cima põe a mão, então a gente é mais agradecer por tudo e pela postura que eles têm, o respeito que eles têm com nossos filhos, é, a gente é muito grato por isso. E só pegando um gancho em cima do que você acabou de falar, pai, é, nós comentamos isso aqui. Que às vezes o 8x0, o 7x0, 6x0 não representa não. O, o que foi o jogo. É igual você falou. É, é, poderia e ter 3. saído 1x0 um para eles... E três adversários fortes, não é? Não foi três times, você olha o 8x0, você fala, não. É o dia. Três times complicados. É o dia, tinha que ser. Exato. Era para eles serem campeões. É. Então, é, é, eu também quero... Eu tô fora do, do, do, do, do cenário, mas eu queria deixar uma coisa aqui. Eu sou fã desse cara aqui. Ó. Ele não sabe disso. É dois. Eu sou fã é, dele. É sou seu fã. Desde quando eu fui trabalhar pitando os seus jogos lá na Associação dos Viajantes. Sempre me tratou com muito respeito, me tratou como profissional que lá estava, coisa que a gente não vê. Isso, Maicon. Ah, chegou aí para trabalhar, vou pagar e que se dane, falta com respeito e, e tudo. Então, eu só tenho a agradecer você e, e falo com lágrima no olho, eu sou seu fã. De, meu, incondicional, pelo trabalho que você faz e pelo homem que você é. E pelo pai que é, porque isso aqui todos são seus filhos. E ele passa isso para essa criançada, né? É o legado que fica. E, acabamos então, de falar isso aqui. O respeito, principalmente, eu acho que com o adversário, com as crianças, com as outras pessoas, com os profissionais, com a arbitragem. Né? Então tem que, tem que se, se dizer aqui também, que né, toda vez que é ruim, a gente... ah baba! O árbitro aqui de Londrina, o Black, apitou a final, fantástico o, o, o dueto de arbitragem, impecável. Não é porque ganhou, porque perdeu, falamos ontem também, foram muito bem. Então Londrina está de parabéns, tem o representante, tem o campeão paranaense, e a gente tem muito para dar para o esporte aí, né? E eu sou campeão paranaense sub-10, não quero nem certeza. saber, tem que me aguentar agora. Agora eu vou fechar com essa imagem, vou entrar no comercial de novo porque agora eu vou liberar vocês, pais e as crianças, porque eu sei que tem aula, tem tudo. Eu, meu muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de conhecê-los e conhecer as crianças. E, e, e espero estar mais perto de vocês, vou pedir essa permissão até para o Maico depois, para a gente estar tá lá gravando o, o, o treino, para a gente estar tá mais próximo, colocar mais essas crianças em evidência. Porque até o ano que vem, nós somos campeão Paranaense Sub-10. E assim que a gente fecha esse programa com essas crianças. Meu, muito obrigado, pai. Muito obrigado a todos vocês. E que o ano que vem nós possamos estar aqui de novo comemorando o título sub 11. Fecha para mim e vamos pro. Yahoo! Alô Londrina, vem aí.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 Chamado Águia Negra! É dia 5 do mês de dezembro do Rancho Filho do Rei, na zona sul de Londrina! É, agora a molecada foi embora, ficou agora só os monstros que agora. Agora eu quero. É saber dos dois professores, do Michael, que é o gestor, e do Renan, que é o professor, qual o projeto que se vem, a gente sabe que não terminou o ano ainda, então eu quero que vocês falem: o que vem de competição para esses garotos que saíram daqui agora, e também se tem mais alguma competição rodando com as outras categorias, e quais as categorias que ainda estão em disputa de competição, Renan e Michael, por favor. Tem, tem sim, Diego. Para esses meninos que saíram daqui, né, nós ainda temos a Taça Paraná, que é o paranaense da federação. Tá? Acontece aí no dia 10, 11 12 em Curitiba, uma fase difícil, com grandes adversários também. Aí na sequência vem a Copa do Brasil, que é em Florianópolis, campeonato nacional, um nível muito bom também. Nós já fomos tivemos participações lá, inclusive esse grupo já conseguiu um título lá em 2018. É, e tem as outras categorias também Igual o Sub-11 nosso na semana que vem Vai a Bahia Ponta Grossa para a final do Paranaense Também está correndo Também né, a Liga de Londrina com o Sub-9 Jogando Sub-11 Temos nossas equipes ainda Bastante competição para terminar o ano ainda Ô Maico, fala para mim é, O que que vem De projeto novo De coisa nova Para o Arena O ano de 2022 é, a gente sempre estabelece um calendário no início do ano, né, a gente faz a reunião com os pais e a gente passa as competições, então a gente sempre disputa o Campeonato Paranaense, sempre uma competição nacional. É, em função da pandemia, esse ano era um ano de retornar para a Itália, então a, a nossa categoria 2005, lá em 2018, foi campeã sub-3 em Pescara na Itália e a gente retornaria esse ano, e com outra categoria, mas por causa da pandemia, também a alta do dólar, do euro, moeda, né? enfim, não foi possível. A gente tem um projeto para o ano que vem, de disputar as competições que a gente já está acostumado, e também de um novo local de treino, Eu não vou divulgar ainda, porque nós estamos em tratativas, mas a gente quer retornar também com a escolinha, né? não só com times de competição, a gente tem um projeto para retornar é, com as equipes de iniciação também é, hoje, o Maico é, aonde que está fixado a Arena? Qual o endereço ou os endereços e como que o pai faz para colocar o filho e quais as categorias que o Arena trabalha hoje, hoje esse ano de 2021 em função da pandemia a gente tinha um local tá? esse local só retorna em fevereiro ...em Londrina, Epismel... ...e nós estamos com um contrato lá ainda, em, é vigente... ...mas em função é, do que aconteceu... ...só vão retornar ano que vem... ...então é, o Renan é de Biporã... ...a gente está com o Polo lá no Jardim Éden... Na, na, no, ...no ginásio lá... ...até a gente cedia alguns jogos da Liga lá... Né, ...inclusive ontem teve rodada lá... ...até mandar um abraço para o Marco Paraz... Aí, ...o presidente da Liga, que sempre está nos apoiando também... ...o Flavinho, né, são pessoas que... ...também ajudam a fomentar o esporte... É, ...o quanto dessa conquista... Também eles fazem parte disso por fazer uma liga tão organizada e a gente ter jogos de alto nível que também servem de preparação para competir fora. Né? E que o Marcos, só te cortando um pouquinho, o Marcos Parazzi, o convite está feito, só vê o dia que você possa vir para a gente estar conversando a respeito dos projetos da Liga, como funciona, e as equipes que não estão dentro da Liga, como faz para se filiar e para participar desse grande projeto que vocês fazem, que é maravilhoso. E só ressaltando o que o Marco acabou de colocar aqui. Então, o pai que está interessado em conhecer o nosso trabalho, a gente tem as nossas redes sociais. Então, lá no Instagram, Arena Futsal Londrina. Arena Futsal Londrina. E no Facebook, Arena First, né? É, tem meu WhatsApp também, 984310149 Então, 984310149 Então, todos os pais que estiverem interessados, quiserem conhecer o nosso trabalho, faz contato com a gente, a gente explica como que funciona, quais são os dias, o endereço certinho, a gente está à disposição. Eu queria pedir até para você, ô, ô Maico, posso colocar no final do programa, colocar lá, que já está lá, que é vocês que estão aqui, posso deixar seu telefone de contato? para pro, os pais entrarem em contato com você, para saber aonde o local e como colocar o, o, o aluno para treinar com vocês. Posso, você me dá essa liberdade para colocar? Então tá. É, Renan, tem, além da, do, do Paranaense, nós, você mesmo colocou que tem um campeonato em Florianópolis. E quais as categorias que vão, ou vai uma só, como que, que funciona essa competição lá em Florianópolis? Certo, para a Final vão três, três categorias, né? o Sub-9, o Sub-10 e o Sub-11. Como eu disse, é uma competição de nível nacional, uma competição forte, uma competição bastante interessante, que a gente já vai desde 2018 lá. E, e esse ano é de 15, né? 15 a, a 16 a 19. Tá? Funciona dois grupos, né? Dois grupos, primeira fase, depois classificam dois para semifinais, na, na sequência as finais. Além de tudo, da competição ser boa, forte, também tem a cidade, que é um atrativo bom, as praias, né, que é um atrativo bem legal, a gente sempre pega um dia consegue levar as crianças para dar uma passeada, isso é importante também. É, eu falo que o futsal, o esporte, ele, ele nos proporciona conhecer vários lugares, eu mesmo conheço praticamente várias cidades do Paraná, até mesmo do Brasil, até mesmo da Itália, nosso diafonso. Através do Sal. E a competição de Florianópolis é mais uma para isso. Tem, tem crianças que já foram igual, mas, por exemplo, o Sub-9, nossa, é a primeira vez que está que indo. Ô, Maico, essa competição de Florianópolis, quantos anos que ela já existe? Você sabe, mais ou menos? Cara, a, a gente conhece a competição desde 2015, mas ela já existe. Até peço perdão se o André, tiver o organizador, estiver acompanhando, eu não sei desde quando, mas é uma, uma competição aí que, que já existe há bastante tempo. É, eu falo porque... É... Eu recebi até um, o convite justamente nessa data, de 2015 para cá, que eu passei a receber alguns e-mails a respeito da competição, porque eu vi e fui procurar saber é, pra, como que funcionava e tudo, e, e até foi essa dúvida minha, porque eu também recebo essa, esses convites de 2015 para cá, da, da, da, dessa, dessa competição. E a gente vê que a cada ano que passa, essa competição só vai ganhando corpo e vai ganhando representatividade, né, Maicon? Exato. É muito legal quando a gente recebe um convite, porque significa que o nosso trabalho, de certa forma, está sendo reconhecido. Então, o André sempre nos convidou, desde 2015. A gente já tem algumas, algumas participações, tem participações que a gente vai e não classifica, nem sempre a gente vai ser campeão de tudo, né? mas eu acho que a forma como a nossa equipe se comporta, é, na, por onde a gente passa, isso faz com que os organizadores sempre nos convidem. A gente já foi convidado novamente, até né, em junho do ano que vem, tem a competição, a Copa do Brasil, a gente já participou em três edições lá no, no Rio de Janeiro, Copa BR, e recebemos um convite novamente. Então, assim, chega uma hora também, até para uma questão de orçamento, a gente tem que começar a elencar e ver, porque senão não tem condições de participar de todas as competições considerando nossos compromissos locais, até a questão estadual, que tem uma demanda né, de mês sim, mês não, a gente está sempre disputando, são várias categorias, e nós temos família também, né, Diagão? Então, tipo, tem esposa, tem filho, nós temos que dividir e administrar muito bem isso aí. É, é, eu falo que, eu vou dar o meu exemplo, tá, Maico? Eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder ficar com a esposa e filhos, porque na correria e na loucura, é, é, você acaba perdendo alguns momentos principalmente dos filhos e momentos com a esposa, né, que que precisa muito, né, Maicon? Um exemplo agora, final de semana, salve Maringá. Eu tô com um filho de sete meses, o Benjamin. Minha esposa estavam doentes em casa. A gente tem compromisso profissional. Ele, aniversário da Flávia, esposa dele, né. Nossa. Até as duas se reuniram para sair para jantar, porque falou, meu, só tá a gente, né, tem que fazer é, alguma não, coisa, né. Nós estamos na, na, na estrada desde outubro, assim, praticamente todo final de semana. Não tem final de semana livre. E agradecer a minha esposa, Flávio, pela, pela compreensão, por sempre entender. Né? Ela sabe que eu amo o que eu faço, sempre entende. Um beijo. É, são grandes incentivadoras. Né? Nossas esposas, a Laine também não é diferente. A Laine, desde o começo, sempre me apoiou. Na época a gente tinha o um polo lá no Grêmio, lá, meu, me ajudou pra caramba. Então, assim, são grandes incentivadoras. Eu acho que quando ganha é muito bom, o apoio de todo mundo é legal, mas é, são elas que nos suportam quando a gente vem, né? tipo, triste por causa de uma eliminação, porque a gente está cheio, assim, de frustrações por causa de um resultado. São elas que, às vezes, nos colocam no eixo. Calma, mas espera aí. né? Então, acho que isso que é muito importante, essa força que vem dentro de casa. É, Como diz, Agora eu vou, eu vou jogar o vocabulário normal tá Porque o Michael é muito polido Nas palavras que ele fala Quando a gente volta puto Que volta, meu, louco Porque sabia que a gente podia Ter, tado, ter feito a jogadinha Que ali na hora eu não falei E é elas que aguentam nós Não adianta então, a gente só tem que agradecer as esposas, aos filhos, porque além das esposas que nos aguentam no mau humor, não tem preço que pague a hora que a gente chega em casa e recebe o paier. Mas que não chegou a hora do seu paié ainda, mas só de você olhar, já muda completamente o contexto que a gente chega bravo, chega nervoso, chega irritado, não tem. É igual eu falo, às vezes as noites mal dormidas nossa, minha principalmente, a hora que o meu filho acorda, de um ano e dez meses, ele olha para mim e fala assim... Pô, dia! Acabou tudo o meu mau humor ali. Então, é, é, é isso mesmo que o Maicon falou. E, e, e é elas que aguentam e não tem muito o que falar. Maicon, agora eu queria que você falasse dos seus colaboradores, dos seus parceiros... que ajudam você é, financeiramente, os seus patrocinadores... Fala deles, e aqui o espaço é aberto, pode falar à vontade de cada um deles. Eu sei que a Esquadrilon é meu, é o seu pico do, do, do, do negócio, porque tudo tem eles, né? A gente sabe, e, e foi aluno seu também, e é aluno seu, foi aluno seu, né? Já tá. É que eu falo, passa e a gente acaba não vendo. Então fala para mim dos seus patrocinadores, de quem te ajuda. Porque é, aqui a gente valoriza também os seus patrocinadores. Então, é, fica à vontade para falar aí do, do, do, dos patrocinadores e, e, e dos parceiros que vocês têm. É, falar de parceiros, acho que vai além de qualquer tipo de patrocínio. Né? A parceria ela, ela transcende qualquer questão de ajuda financeira, de material. E eu acredito muito é, que o sucesso do nosso trabalho vem da credibilidade que essas empresas que... Pô, a Esquadrilon nosso parceiro, cara, desde o começo. Né? Então, desde quando a gente não tinha título estadual nenhum Desde que a gente não tinha a representatividade que nós temos hoje, graças a Deus Então, a Esquadrilon, a Longles, que é do mesmo grupo Então, um abraço para o Eduardo, para o Márcio, para o Evelato, que São nossos parceiros, a Lilian, a Dani, enfim, a família Marcelo Seu Moacir, são pessoas que são da nossa família tá? Então, um grande abraço para vocês aí Nós temos também é, o Rodrigo e a Sheila do estúdio Weber, né, que faz toda a parte de comunicação visual, são parceiros nossos também. Aí nós temos o pessoal da Cones, que desde o começo da escola, na época o Paulo, agora o Vinícius, o Castilho, são parceiros, nos atende em tempo recorde. E tem um outro porém, eu trabalhei em confecção um tempo, então eu entendo um pouquinho, eu sou chato para caramba, sou um cliente que gosta de sempre estar tá inovando, uniforme e tal, dou um trabalhinho para eles, eles são sempre solícitos em nos ajudar. É, nós temos os novos parceiros, cara, que vieram esse ano. Tá? Então, a gente para Florianópolis já vamos estar com o um uniforme novo, com esse pessoal que estão nos apoiando para a Copa do Brasil, tá? que é o Instacar Multimarcas. Tá? Tem o pessoal da Refrico, do Furioso, é, tem o pessoal da J Prado também multimarcas, tem a questão do pessoal do drop, né? do, do, do spray drop, são parceiros que, se você quiser entrar lá, vai ver a logo deles lá no nosso Instagram, e com certeza o apoio deles é fundamental. Porque a gente, o, o, o Diego, a gente não está falando só de um campeonato, cara. como o Renan falou, a nossa escola é uma escola que desbrava muito, então a gente foi até para fora do país, a gente leva essas marcas, mas a contrapartida muitas vezes não representa um negócio, financeiro, eles estão incentivando gerações, então são meninos que estão sendo formados aqui, o esporte ele potencializa essas crianças, né? então muitos deles, poxa vida, estão conhecendo lugares que até os próprios pais nunca foram, e por meio do esporte e por meio dessas empresas que estão nos apoiando, que, nos, que acreditam na nossa causa, tudo isso é possível, então eu sempre agradeço os patrocinadores, os apoiadores, os parceiros, porque eles são de uma fundamental importância assim, para o nosso trabalho. A gente sabe, oh, oh, Michael, que, que principalmente é, vocês, tá, Dorian, é, Vocês têm um calendário muito vasto, de várias competições, que a gente sabe que bancar todas não dá, então você tem que seletizar algumas competições para você poder participar. Então, assim, para que eles possam representar a nossa cidade, para que eles possam representar Londrina, traga a sua marca para eles. Patrocina esses meninos. O Maicon precisa, sabe para quê? Para formar cidadão. Não é para ter título, mas para formar cidadões, para mostrar o caminho correto para a vida dessas crianças. Então, Maicon, deixa o seu telefone de novo, vai estar tá lá na página que eu vou colocar, e, e vou fazer mais matérias para colocar no meu Facebook, no meu Instagram, e no Instagram e Facebook da Londresportes também, Deixa para gente o telefone para quem quiser entrar em contato, quem quiser entrar em contato com o Marco para patrocinar o, o arena, Marco, qual que é o telefone para patrocinar vocês? É, obrigado pela oportunidade, porque esse é um ponto que faz toda a diferença essa abertura, essa exposição da nossa escola aqui. Então você também passa a ser até um patrocinador nosso, porque você está dando essa oportunidade da gente mostrar, né? Então quero te agradecer também. É, quem quiser fazer o contato com a gente no Instagram, arena futsal londrina é, o telefone, o WhatsApp, 43 984 0149 Então, 43 984 Então, assim, às vezes a pessoa também tem uma empresa e fala: Poxa vida, eu queria estampar a minha marca, eu quero. Eu não posso ajudar mensal, mas, cara, será que um material esportivo ajuda? Cara, ajuda. Acho que. Vem conhecer nosso trabalho primeiro, sabe? Eu não quero nem falar de negócio, eu quero que você conheça o nosso trabalho. Vai lá no nosso local de treinamento, bata um papo. Se o ambiente te soar legal, for importante, for agregar para o seu negócio, aí a gente vai começar a falar de negócio. Então, eu acho que conhecer o nosso trabalho é o primeiro passo, Diego. Eu vou mais longe. Vá até o espaço e converse com os pais. O papo com o Maico é numa outra seara. Mas se você quer conhecer aonde você quer colocar a sua marca, em qualquer lugar que você for de escolinha, tá? Escuta, fica ali quietinho, vá uns dois, três, quatro, cinco, dez treinos, ô oh, Maico, E fica escutando nos bastidores o que os pais falam. Porque quando se tem uma parceria igual se tem aqui na arena, que vocês viram aqui hoje, você vai colocar a sua marca de olho fechado. O valor financeiro é igual o Maicon falou. Maicon, gostei, é aqui que eu quero, quero colocar minha marca, mas eu não tenho condição de te dar mil reais por mês. Mas eu tenho condição de dar um material para você, jogar uma competição. Vou te apoiar. Toda ajuda é bem-vinda. Então não fique com vergonha. Ah, eu posso te dar 300 por mês, posso te dar 200 por mês, 200 por mês, 300 por mês, é a água que você compra para colocar para colocar os meninos para tomar. É um, um, um suplemento, é alguma coisa que você faz. Então, todo dinheiro, toda ajuda é bem-vinda para escolas de alto rendimento, gente. Então, não fique com vergonha. Vai lá, vai conhecer o projeto. Agora, eu queria, para a gente finalizar, Maicon, qual o recado que você deixa, você e, e o, o Renan, para o pessoal de Londrina e para todo o Paraná, porque agora eu já sei que eu estou importante no, no Paraná já. Vou mudar o contexto de tudo e, e, e vou trazer equipes de fora. Se bobear, eu faço um programa ao vivo lá dentro do... do, do, do, do já não pode fazer lá dentro do, do, do, do ginásio, mas nós fazemos para lá de fora. Nós levamos o professor lá para o lado de fora, nós vamos entrevistar os, os professores lá para o lado de fora. Porque eu acho que quanto mais a gente levar essa, essa, essa mensagem de paz e de, e de parceria no esporte amador, a gente só tem a ganhar qual é a mensagem que você deixa e que o professor deixa para os nossos ouvintes, para quem está nos ouvindo e para quem está lá acompanhando conosco ao vivo acho que antes da mensagem tem que fazer um agradecimento a você, a sua equipe aqui, o programa a gente é um programa novo, mas você já está no mundo né, do, do esporte amador aí, há muitos anos, a gente se conhece é, da mesma forma que você falou, ah, sou seu fã, eu admiro muito seu trabalho, a sua pessoa, pela iniciativa. Eu acho que a gente vive um tempo que todo mundo tem voz na internet, mas ao mesmo tempo se produz muito pouco. Eu acho que quem levanta uma bandeira, então, por exemplo, eu sou, eu, eu defendo muito o Mané da NFP, por exemplo. Eu defendo muito o Marco Parase. Por quê? Porque são pessoas que levantaram a bandeira em prol de crianças. São instituições que, legal as instituições que apoiam futebol adulto, amador, é bacana, acho que tem que ter a continuidade, mas a criança é a base. Então, quando a gente se trata de esporte, trabalhar com criança, a gente está trabalhando de forma preventiva. né Nós estamos dando é, condições dessa criança se desenvolver também como pessoa, de, de socializar, enfim. Então, quero te agradecer pelo espaço, acho que você é um defensor desse programa, de verdade, já assisti e vou continuar assistindo, vou apoiar o seu trabalho pelo fato dessa oportunidade, de dar voz, de dar representatividade para as escolas, tem muita escola em Londrina, né? então acho que esse é o caminho, apoiar quem está fazendo, às vezes nos bastidores, que muitas vezes, quase sempre, né? a gente sempre trabalha sem apoio nenhum, são os pais, são os grandes apoiadores nossos. Então, pessoas como você, que está levantando uma bandeira, acho que a gente tem que defender sim, tem que somar. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Tá? Eu estou muito feliz de estar aqui. E a mensagem que eu passo para quem está assistindo, acho que o esporte é vida. Né? Então, quando a gente fala de maturidade, igual foi falado das crianças aqui, em nenhum momento essas crianças estão deixando de ser crianças. Então, não existe uma cartilha, não existe treinamento para poder falar, não existe... Não, as crianças elas falam porque hoje a gente vive um tempo que as crianças são muito autônomas. Né? Eu vejo o meu lá em casa, sete, oito meses, cara, eu para fazer o que ele faz hoje, eu tinha, sei lá, dois anos, né? Então assim, eu acho que a gente tem que aproveitar isso Dar autonomia para elas, elas se divertem Os pais participam A gente sempre fala com os pais ó, Legal, bacana, mas cara, agora é hora dele brincar Nós estamos aqui com o capitão Estava com machucado o machucado tornozelo, queria treinar ontem Queria treinar a semana, a gente chegou e foi falar com os pais Com o Marcelo, que é o início, ó, deixa ele a semana em casa Só que deixa essa semana em casa Deixa ele brincar, deixa, sabe Igual na escola, não tem aquela semana em outubro, semana do saco cheio Então agora é hora, então ter esse cuidado Quando esse trabalho de criança E vocês que estão aí assistindo, eu acho que você tem uma criança criança em casa, deixar ela ser criança. Eu acho que o, o grande termômetro é a felicidade da criança, Diego. Porque às vezes tem pai que está tão envolvido, e é legal ver o filho competindo, mas às vezes esquece que ele é uma criança. Então a criança ela precisa brincar, ela tem que participar de festa de, de, de aniversário dos amiguinhos, tem que ir na casa do vô, tem que brincar no condomínio, na rua ali que ele mora, no bairro. Eu acho que a criança tem que ir no shopping, tem que ir no cinema. E o esporte também faz parte, mas não pode ser só o esporte. Então, o esporte é vida, saúde mas tudo dentro de um equilíbrio, e a gente está muito feliz mesmo de poder ser privilegiado, de muitas vezes estar trabalhando e ao mesmo tempo divertindo. Isso. E principalmente com crianças, né? Exatamente. E, e é o que eu sempre falo, criança nasceu para ser criança. A responsabilidade vem dentro da idade dela, e de como os professores saibam colocar certinho o que ele tem que fazer. Mas nunca esquecer que ela é uma criança. E criança enche o saco. Criança, a paciência dele é muito curta. Então, a diversificar, diversidade de treinos, diversidade de. Para que essa criança tenha vontade de ficar, tem que ser maior ainda. E sem deixar de lembrar que ela é criança. Às vezes, esse criança num treino é um pega-pega no início. É um, um, um. um. Você dá um pedaço daquele. É, é, é... Palito que vai na piscina, aquele negócio, para chegar e um correr e relar no outro, abrir a perna e o outro passar por baixo. Aquilo ali eles estão sendo criança, porque a responsabilidade vem depois. Então, o recado que o Maico deixa é muito importante. Nunca esquecer que a gente trabalha com crianças, e criança, ela tem que ter o um momento de criança dela para ela poder ter a responsabilidade na hora do compromisso. Professor Renan? Legal, Diego. Também agradecer a você pelo espaço, né, cara? Eu, você tem, tem dado voz aí ao esporte londrinense, esporte de maneira geral da nossa região, esporte amador aí. E precisa disso, né? Porque esse espaço que você deu os patrocinadores, você é, nos ajudando aí com, com, com o patrocínio, buscando. Com certeza o esporte ele, é difícil o esporte da nossa, no que nós vivemos, conseguir viver, conseguir caminhar sozinho, caminhar com as próprias pernas. Nós precisamos sim do, do patrocinador, precisamos do, do pai estar conosco. Ah, então, parabéns pelo trabalho, parabéns aí pelo espaço. Isso é importante demais, tá? E a questão, cara, a, a mensagem é agradecer por, por, pelo esporte, né, cara? Pelo que o esporte pode vivenciar para as crianças, que pode proporcionar para as crianças. É igual eu falei, tem criança aqui que pode ter certeza que nunca tinha saído de casa, nunca tinha saído jogado dentro da cidade. Hoje conhece várias cidades do Paraná, algumas cidade mesmo do, do Brasil todo. É, igual nós falamos, nós tivemos a oportunidade de jogar na Itália E levamos crianças para jogar lá E quanto foi importante, não só pela, pela, por ser campeão, por jogar Mas a questão cultural mesmo e isso através do esporte, cara Quanto o esporte é rico nesses termos De trazer, levar a criança para todo lado E quanto a criança não cresce em autonomia dentro do esporte Então agora, João, vamos com os nossos patrocinadores Coloca aí a Betel Veículos e vamos... Aos nossos patrocinadores, você que quer comprar um carro de procedência com a maior credibilidade de Londrina, você vai falar na Betel Veículos na Avenida JK. Você vai falar com o BAN no telefone 9-9993-500. Pensou em carro é, usado o um seminovo de procedência, você vai procurar na. Betel Veículos, não esqueça, você vai falar com o Ban, anota o telefone aí, é o 9 9993 5000. Eu queria mandar um abraço pro Ban. Ban, você é meu irmão e estamos junto e vamos que vamos na venda desses carros aí, meu irmão. Pensou em uniforme esportivo, pensou na PRL Esportes. A PRL Esportes está nos campos amadores adulto e fala com o Paulão ou o William no 43 996736507. Fala com esses meninos aí. Pensou em fisioterapia, você vai falar com o Vinícius Coelho. O Vinícius Coelho nada mais é do que um um cara que é, ele trabalha só com as mãos. Não tem é, equipamento, não tem choquinho nada, ele vai com a mão e ele resolve o problema. Você quer fazer uma avaliação com o Vinícius, tanto na parte ortopédica de pisada, porque ele faz palmilhas também, tá? Anota o telefone aí para falar com o Vinicião. É o 996210075. Então você que quer ver sua pisada, conferir e também fazer aquela fisioterapia de alto nível, você vai fazer com o Vinícius Coelho no telefone 99621 0075. Avimar Autopeças. Você que quer comprar peças para o seu veículo, ligue na Avimar do nosso amigo Amarildo. O telefone é o 433-329-3277 ou pelo WhatsApp 439-9994-3277. Você que quer comprar camisas de clube europeu e nacional, vá na Renove Esportes, ali no Camelô, na loja 238 e 314. Você vai falar com o Guilherme, anota o telefone aí, é o 43 3322 9558 ou 43 3344 1561 ou pelo WhatsApp... 439 9927-6478. Lá você tem camisa do Manchester, camisa do Arsenal, camisa de toda e qual equipe que você quiser, tanto na tailandesa como também nas réplicas, nas nacionais e internacionais. Um grande abraço, Gui. Tamo junto. E esse aí é o homem que cuida do meu cabelo, que faz essa caca que está aqui, mas tudo bem. Esse é o Magal Cabeleireiros, anota o telefone dele e agende o seu horário. É o 999058232. Magal, grande abraço, meu irmão. O pessoal lá do Shangri-La-B está conosco assistindo. E aí vai a cavalgada. É a primeira cavalgada, sai às 9 horas. Local, Avenida Rainha do Céu, número 13, lá no São Marcos. Temos que prestigiar, no dia 5... Essa, essa cavalgada ela é uma cavalgada beneficente que todos nós temos que apoiar, porque vai ajudar o próximo. E quando ajuda o próximo, nós temos que estar junto com os parceiros. E também a Academia Madureira de Taekwondo, do nosso gran mestre Fernando Madureira. Queria deixar um abraço aqui. Você que quer colocar o seu filho para praticar o esporte de luta, vá na Academia Madureira e fale lá com a Liana e coloque o seu filho para treinar na melhor estrutura de Taekwondo de Londrina e de toda a nossa região. Maicon, quer deixar um recado final aí para os nossos ouvintes? Ah, agradecer, né, por acompanhar o nosso trabalho aí por meio do seu programa. E, cara, acho que, acho que a mensagem também que a gente tem que estar. Tá é, nosso coração é que eu fico muito feliz, mesmo um ano tão trágico para tantas famílias, a gente tem passado aí por tempo tão difícil economicamente, a gente tem perdido pessoas próximas por causa dessa pandemia aí, mas a gente tem que celebrar a vida também, a nossa vida continua, acredito que Deus tem dado né o, o privilégio para gente, a gente continuar vivo, fazendo o que a gente pode fazer. E desejar já um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, para tem quase um mês ainda, mas já, já de antemão, já da nossa parte, em nome da Arena Futsal, para as pessoas que acompanham o seu programa Que celebrem famílias é, Celebrem a vida Acho que o que a gente passou foi um grande aprendizado né? Acho que todo mundo aqui Tem alguém ou perdeu alguém muito querido Então eu mesmo, esse final de ano Não vou abrir mão de ficar perto da minha família Das pessoas que eu amo E essa é a mensagem né? Acho que é, o privilégio de estarmos vivos É o que a gente tem que celebrar é, Só vou ressaltar uma outra coisa O Feliz Natal eu não vou aceitar porque você vai voltar aqui com o troféu de, de, de campeão Paranaense. Mais um. Okay. Amém, você vai voltar. Amém, amém. Você vai voltar e nós vamos dar o um Feliz Natal vamos lá trabalhar. próximo. Nossa. né E tem mais. Tem mais a competição lá do, do, do, de Florianópolis que você vai trazer o troféu e nós vamos apresentar ele aqui também. Tomara. Tomara. Vamos lá. Vamos lá ah, vamos trabalhar para isso. Né? Renazinho, qual que é o, o, o, o, a mensagem final que você deixei para gente? Ah, mais uma vez, né, cara? Agradecer a você pelo espaço. Agradecer a todos que acompanha de uma certa forma o nosso trabalho, torçam, que torcem por nós, tá? é, que a gente realmente volte mais um programa com, com mais troféus, ou que seja para falar do esporte, para falar do futsal aí de Londrina e região. É, meus amigos, aí a gente vai ficando por aqui, e aí está a tão desejada taça do Campeonato Paranaense. Essa foi a taça que os meninos de ouro de Londrina trouxeram. Quem olha para esse pedaço de ferro não sabe o sacrifício, as lágrimas, a, a, a, a, os choros e o comprometimento que esses meninos tiveram. Então, isso daqui, para muitos, ah, é só um pedaço de lata, um pedaço de, de, de, de alguma coisa. Não, aqui, volta para mim, João, na, na, nele. Esse aqui, ó. Aqui tem suor, tem sangue, tem dedicação, e tem muita, a, a, a briga de mão de muita coisa para ter isso aqui. Aniversário de esposa, filho doente em casa, é, o, os meninos doentes. Então, isso aqui ó, veio nada mais nada menos que para fechar com chave de ouro na competição da NFP. Porque ainda tem o Campeonato Paranaense da Federação e ainda tem o Campeonato lá em Florianópolis. Então, eu quero fechar esse programa de hoje... Com uma mensagem só. O sol nasce para todos, mas nem todos sabem brilhar com ele. Um beijo do gordo e até amanhã com o nosso amigo Paredão.